Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. E já vamos ver três fatos que, se não aconteceu, acontecerá muito em breve para Libra. Já estou embaralhando. Lembrando que eu estava sumida por conta de mudança de cenário e muito estudo. Então, vamos lá. Primeiro fato... Segundo fato. E terceiro fato. Libra, primeiro fato. Você soltando momentos difíceis como alguém que está tentando se equilibrar. Está entendendo que não dá para ser resolvido algumas coisas agora. E é uma fase que tende a passar. Muitos olhando mais para soluções e deixando de lado o que não está favorecendo. É Libra com paciência. Segundo fato, investimentos que depois darão certo, muitos estudando formas de ser feliz agora, de se sentir bem agora, tendo uma visão de longo prazo, são passos sendo dados para um caminho que vai gerar felicidade, uma felicidade completa. Terceiro fato, você mais na sua, curtindo a sua companhia, se autoconhecendo, cuidando de você, das suas coisas, e vendo prazer nisso. Gostando desse momento, mais focado em você, um pouco longe de pessoas, de correria, mais na. Solitude, tá bom? Gratidão.